Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.gaia.jtrd e recentemente eu publiquei essa foto aqui lá no meu Instagram, onde eu fiz um look de maquiagem para uma festa do meu sobrinho, enfim. E aí eu postei lá no Instagram a foto e na legenda eu expliquei para vocês direitinho o que eu gosto de chamar de tutorial em texto. Mas alguns de vocês foram lá nas DMs me pedir para reproduzir essa maquiagem em vídeo aqui no YouTube, mostrando as técnicas tudo certinho pra vocês. Então é exatamente isso que eu vou fazer hoje, eu fiz esse look de maquiagem inspirado nessa cena aqui do Rei Leão, que tava o Timão com o Simba, o Timão Pumb é tá certo, é, atravessando lá e o Simba tava crescendo e tal, enfim, eu amo o Rei Leão, eu fiz essa maquiagem inspirada nele, então se você já curtiu a ideia e quer aprender a fazer esse look de maquiagem, já dá um like aí embaixo, se inscreve e ativa o sininho de notificações, e claro, continue assistindo. Bom gente, pra adiantar as coisas eu fiz a aplicação de um corretivo aqui na pálpebra, na área dos olhos E nós vamos começar com a paleta Ultimate Bright da NYX Vamos ir nesse primeiro tom dela aqui, que é esse laranja meio queimado, meio amarronzado E o que a gente vai fazer é depositar esse tom bem na marcação da pálpebra e depois ir esfumando ele cuidadosamente pra fora Logo depois de ter aplicado esse tomzinho de laranja e de ter espalhado aqui pra fora, vamos ir com esse tomzinho aqui de amarelo, que é o mais claro da paleta da NYX Ultimate Brights E vamos passando aqui próximo ao arco da sobrancelha. Vou vir nesse tomzinho aqui de amarelo que puxa mais pro mostarda na mesma paleta e vou puxar um pouquinho mais pra cima. Antes de eu seguir em frente com a próxima sombra, eu vou voltar lá no meu primeiro pincel, que foi que eu apliquei essa sombra laranja aqui. E eu vou reaplicar ele pra trazer de volta o protagonismo da sombra, porque a gente quer que essa maquiagem seja focada no laranja e não no amarelo. Em seguida, com outro pincel do mesmo modelo, vamos ir na paleta Be Fabulous, Ruby Rose. Eu já mostrei essa paletinha pra vocês algumas vezes aqui no canal e eu vou selecionar um tom de marrom, como vocês talvez possam imaginar. Eu vou usar esse tom aqui, que eu uso tanto que tá acabadinha. É o tom que eu mais uso dessa paleta. Eu vou pegar bastante produto, mas vou tirar o excesso. E com esse restinho que ficou no pincel, eu vou fazer uma marcação redondinha logo em volta do meu globo ocular. O próximo passo dessa maquiagem vai você fazer um corte na pálpebra e o corte de hoje vai ser fechado, não vai ser um cut aberto. E para isso a gente vai usar um pincel com um pouquinho de corretivo. Uma dica para você que tá começando, se você quiser fazer o seu cut bonitinho, é você marcar a parte inferior dos seus olhos, uma linha, mais ou menos assim, e olhar pra cima. Quando você voltar, já vai estar tá a marcação do local exato, que é a altura máxima do seu cut. É esse cut redondinho que vai dar a aparência de um povo do sol E que o cut é o sol e isso, o mar é o forro do sol Enfim, gente, é isso aí Eu falei só um milhão de vezes nessa explicação E logo que a gente marcou esse cut A gente já vai preencher ele É isso eu vou voltar lá na Be Fabulous a Ruby Rose E eu vou vir nesse tom aqui de dourado amarelado E eu vou preencher a minha cut inteira com esse tom E agora, com um pincel para esfumar limpo, eu estou usando o W905 da MACRILAN Eu vou vir na mesma sombra dourada e amarelada e eu vou iluminar o ato da minha sobrancelha Isso é que é brilho, gente! Amo! Tá, por enquanto os olhos vão ficar assim, a gente vai passar pra pele, vai construir uma camada aqui embaixo tudo bonitinho e a gente finaliza o olho depois. Pra pele eu vou usar a Fit Me Maybelline no Tom 100, Só porque eu nunca mais usei essa base mesmo e quando eu tava limpando a minha coleção de maquiagem eu encontrei ela, então eu quero testar ela de novo. Na verdade essa base é um match excelente com o meu tom de pele e eu só não me lembrava mais disso. Muito bom ter achado essa base. Agora para corretivo, eu não vou usar corretivo, na verdade Um tempo atrás eu gravei a resenha da Ruby Rose Natural Look Se você não assistiu ainda, clique aqui e assista depois que esse vídeo acabar E acabou que eu falei lá no vídeo que eu tinha eu testei dois tons Um que era um pouco mais escuro do que o meu tom de pele e o outro que era um pouco mais claro Como essa base é de uma cobertura excelente, eu vou usar esse tom mais claro Como corretivo e fazer a iluminação do meu rosto Vou vir com uma paletinha de corretivos, considero contour do Ruby Rose, vou pegar esse tonzinho aqui mais escuro mediano da paleta deles, lembrando que essa configuração de cores da minha aqui é a 2, que é a light, e eu vou fazendo as marcações mais ou menos as áreas onde os contornos do rosto deveriam ser. Eu vou vir na mesma paletinha lá da Ruby Rose que eu ia fazer o contorno escuro Vou pegar esse tonzinho meio amarelado e eu vou colocar mais aqui no centro do meu rosto Pra dar um destaque a mais no iluminado que eu já fiz Hoje eu vou dar uma salada bem básica no meu... Gente, eu acabei de quebrar o meu pó Mas enfim, eu vou dar uma salada bem básica no meu corretivo Pra quem quiser saber, eu estou usando o pó da Tracta na cor 03 R03 na verdade Agora eu um o pincel fofinho chanfrado Eu vou vir nos meus pós de contorno favoritos Que são da Rosa Beauty E vocês já sabem qual é o meu favorito, né? Vou selecionar ele aqui, que é a corzinha mais clara Tirar o excesso e sei lá, os corretivos escuros do meu rosto correio. Pra blush, eu vi no Fit Me Maybelline a minha cara, que vocês sabem que é o meu blush favorito de todos os tempos. Quase que eu encontrei um dupe pra ele da Ruby Rose, e é esse aqui, é o B1 da linha deles. A cor se assemelha muito, mas o acabamento da Maybelline é shimmer, quanto o da Ruby Rose é matte. Eu não sei se vocês conseguem pegar aí da câmera. Então acabou que eu prefiro da meio linha ainda. Mas felizmente os dois são baratos, eu acho que esse aqui deve ter sido uns 12 reais e esse aqui deve ter sido uns 25 Vou vir com um pouquinho de água termal essa aqui é da Vichy, porque eu quero derreter todos esses pós, eu quero que eles se mesclem. Além do que também não é muito interessante ficar com essa textura de pó no rosto, então eu vou aplicar aqui. Vou esperar secar e aí eu vou continuar a maquiagem. Tiramos essa textura de pó do rosto, aproveitei pra limpar as minhas sobrancelhas fora da câmera e tirar o excesso de produto delas. Vamos voltar na paleta NYX Ultimate... opa, tô segurando errado. Vamos voltar na NYX Ultimate Brights. E agora com um pincelzinho bem pequeno, vamos voltar lá no primeiro tom que a gente usou, que foi é aquele laranja meio queimado. E o que eu vou fazer é aplicar ele rente à minha pálpebra interior inteira. Logo após ter aplicado essa faixa de sombra laranja queimada Na pálpebra inferior, gente, aos cílios Eu vou vi, vir vi na paleta Be Fabulous Over Girls novamente Mas dessa vez eu não vou vir nesse marronzinho Eu vou vir nesse marrom mais claro aqui Que puxa mais pra um caramelo Eu vou esfumar o laranja da minha sombra Com o tom da minha própria pele Voltando no pincel número 18 da Dylos, vou selecionar esse tomzinho de amarelo mais claro novamente e dar uns bastidinhos aqui no cantinho interno do meu olho, deixar essa sombra aparecer bem. E se você quiser deixar mais interessante ainda, pode faltar lá na sombrinha dourada que a gente fez o olho e ir pressionando em cima desse ponto de luz amarelo que a gente acabou de criar. Pra dar um drama mais pra maquiagem, nós vamos ir com um lápis de olho. Esse aqui é na cor preta e esse aqui é o lápis para olhos da Natura na linha aquarela. Vou vir aplicando aqui na linha d'água interior inteira. Na maquiagem de referência, eu tinha usado alguns cílios postiços Inclusive, eu até recomendei a cola lá nos meus stories do Instagram Se você não me segue, você perdeu Então me siga pra não perder as próximas recomendações em arroba.gaia.grd Mas na ocasião, eu tinha usado uma máscara da Ruby Rose E hoje eu vou usar essa The Falses, of Trauma, da Maybelline Porque essas aqui reproduzem o efeito de um cílio postiço Não um cílião, claro, um cílio postiço discretinho assim como que eu tava usando no dia Então eu vou aplicar só a máscara mesmo hoje Agora chegou a hora de iluminar o rosto E como vocês já vêm vendo nos últimos vídeos O que eu tô mais usando para fazer isso É o bronzer da Ruby Rose Que a cor mais clara dele, que é a 01 Dá um tom de iluminado bem bonito pra meu um tom de pele É ele que eu vou usar Na ocasião em questão, eu optei por um batom nude, que inclusive eu já usei o meu favorito, que é esse baratinho aqui, é o 283 da Ruby Rose, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal antes, e é ele que eu vou usar novamente. E com tudo isso feito, a maquiagem tá completa, eu vou só trocar de roupa e a gente finaliza o vídeo. E é isso! Esse foi o look de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de me dizer isso, dando um like nesse vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. E de clicar no sininho de notificações para receber os meus vídeos novos em primeira mão. Além disso, se você quiser ver mais looks de maquiagem com mais frequência, não deixe de me seguir no meu Instagram, eu estou lá em trd. Eu posto frequentemente novos looks de maquiagem, dou muitas dicas de produtos nos stories, e também não deixe de me seguir no Twitter, lá eu sempre falo sobre os novos vídeos e também converso sobre tudo enquanto. Dito tudo isso, eu acredito que nós chegamos ao fim do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan e esse foi é o meu vídeo de hoje. See you.